Olá pessoal, aqui quem fala é a Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui no pra dar um avisinho pra vocês, é claro, que a gente vai estar tá fazendo um sorteio de 50 Robux para quatro pessoas que comentarem primeiro aqui nesse vídeo, tá bom? E a gente vai estar tá fazendo esse sorteio, é bem rapidinho, então, pra os primeiras pessoas que vão. As quatro primeiras pessoas as quatro primeiras pessoas que, que comentarem, vai ganhar 50 Robux que no total de tudo junto dá 200 e então a gente vai estar tá fazendo esse, esse sorteio bem rapidinho ah, e o sorteio vai você para inscritos, mas quem não é inscrito pode já se inscrevendo no canal, deixando o um like e aguarde os próximos sorteios, porque também, né, a gente vai estar tá fazendo outros sorteios, não apenas esses E para quem não é inscrito, inscreve e deixa o like Porque, é mais tipo, quem já é inscrito e não conseguir ganhar esses robux A gente vai estar tá fazendo outros robux e outros E às vezes a gente vai fazendo muito, às vezes a gente faz pouco, muito, pouco Aí mais ou menos, então, né Pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.